Então pessoal, meu nome é Rafael Gomes, eu tô aqui falando sobre o projeto de mentoria de IAC. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está interessado em fazer mentoria de IAC, né? E está interessado em saber como é que funciona esse projeto. A mentoria em si, se você quiser saber da mentoria em si, você vai entrar no site que tá aqui na descrição, tá? Se você quiser saber da mentoria, como funciona, como é que você pode ter, qual conhecimento você tem que ter e tudo mais. Então o, o, o link tá aqui embaixo, vai falar tudo o que você precisa lá. Esse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo é explicar o projeto. O projeto que estamos agora, que o projeto que estamos agora, estamos ajudando, cooperando com o pessoal de dados abertos de Feira de Santana. Que é um projeto software livre que tem como objetivo oferecer uma camada de abstração entre o público, a sociedade e os dados que deveriam ser públicos, deveriam ser facilmente acessíveis. Então a ideia desse projeto é criar um API que, conecta, que faça crawler dos dados e apresente no API um pouco mais fácil para que você possa fazer uso dos dados faz, facilmente. Tá? Então o, esse, esse projeto ele tinha uma alta demanda de, de ato, automação, então quando eu pensei na mentoria eu achei bacana unir né, a, essas duas iniciativas. A, a minha iniciativa que é a mentoria né, de IAC para me fazer, fazer mentoria de pessoas que querem trabalhar, que querem ter a experiência mais prática de IAC, junto com o projeto de software livre, lembrando que tudo que acontece aqui é completamente voluntário, da minha parte e da parte de qualquer pessoa, ou seja, se tiver alguém dentro da mentoria oferecendo serviços pagos para você, fique atento e me diga, porque isso não deve acontecer, eu não tenho interesse nenhum em fazer com que isso depois vire algo pago, algum tipo de serviço, eu não vou lhe oferecer serviço, não esse é esse o meu objetivo, o objetivo aqui é, sempre foi e sempre será de trabalhador para trabalhador, uma pessoa ajudando outra, para que vocês também se ajudem e a gente como sociedade, como classe de trabalhadores, ajudarmos uns aos outros e uns aos o... todas as pessoas que estão participando, tá? Fique muito atento nisso. Então, hoje eu vou falar, mostrar para vocês aqui e fazer uma explicação rápida sobre tecnicamente como é que esse projeto está distribuído. Por favor, coloca aqui nos comentários ou lá mesmo no nosso canal do Discord coloca lá se eu deixei de falar alguma coisa, se algum elemento que eu deveria explicar um pouco mais eu não expliquei direito, por favor, lembre-se, não há qualquer julgamento, ninguém vai lhe julgar porque sua pergunta é simples demais ou, ou, ou o que você quer é básico demais. Não existe básico demais, aqui é, é uma mentoria e as pessoas têm que ter tranquilidade e possibilidade para expor suas questões. Se mesmo assim você não quiser expor lá publicamente, tiver que ter muito receio, fala comigo no privado. Tá bom Então, eu vou vir aqui para outra tela Para mostrar para vocês o projeto Então, o projeto, de forma bem por cima Ele está assim tá? De forma bem assim, uma visão lá de Simona né? Genérica, ele está dessa forma Então, ele está dividido é, Com a ideia de ele ter um API Que é uma interface A gente vai falar sobre o que é API Para quem não sabe, mais na frente Fica tranquilo tá? Então, essa é API que é responsável Essa vai ser a, a o software que vai estar de cara para rua, que as pessoas vão consultar e vão acessar. Um exemplo aqui de API, né? um, um endpoint aqui, que é o health check desse API. Então você faz uma consulta de GET e ele respondeu 200 OK. Tá? Então, esse aqui é a API que está pública na internet, beleza? Então... Essa API, ela acessa os dados que estão no banco de dados. Como, como, é, como é que esse dado do banco de dados ele é atualizado? Então, ele é atualizado por um, crawl, um crawler. Esse crawler, ele fica rodando lá no servidor a cada, uma certa periodicidade, se não me engano é diário. Ele fica rodando todo dia e captando os dados, coletando os dados. Esses dados, uma vez coletados, eles são colocados em uma fila do um RabbitMQ, se você não sabe o que é o RabbitMQ, fica tranquilo que a gente vai compartilhar depois mais materiais, o que é um RabbitMQ, o que é um serviço, o que serviço de mensagem, por aí vai. Fica tranquilo que se eu não achar um bom material pronto sobre o que é isso, a gente vai produzir juntos, como sempre fazemos é, na, na, na nossa toda trajetória. Tá? Então, o Crawler ele é um software responsável de acessar a internet Pegar dados que normalmente não estão tão fáceis assim, não estão tão, não estão tão óbvios para serem coletados. Ele coleta esses dados brutos e coloca ele nessa mensagem aqui, nessa fila. Então essa, essa, essa fila aqui é responsável por ter as mensagens que foram obtidas pelo crawler E o worker, que é um outro software Que basicamente é igualzinho ao API Mas ele só roda de uma forma diferente Ele executa né? É o mesmo código Esse código aqui e esse são o mesmo Eles é, é apenas uma instância diferente né, Do mesmo software, só que iniciado com um comando diferente Esse aqui sobe quando ele sobe, ele sobe um socket, no qual é possível um, so um endereço né, de socket, que é possível se acessar, como a gente está acessando aqui. E esse aqui, ele não sobe endereço nenhum. Ele é só o software rodando, que na verdade ele vai se conectar ao RabbitMQ para ficar coletando as mensagens que foram enviadas do crawler. E esse worker é responsável por pegar esses dados e inserir dados no banco de dados. Então, o, todos os dados que você pega na API, na verdade, eles são dados que foram inicialmente obtidos no crawler, colocado no um RabbitMQ e o RabbitMQ foi, forneceu esses dados para o worker que consumiu esses dados e esses dados foram tratados e colocados dentro do banco de dados. Então, quando você acessa aqui, ó, quando você acessa o painel aqui do, do dados abertos, você percebe que painel. Quando você acessa o painel do dados abertos, você já vê que ele tem dados aqui, tá vendo? Esse, todos esses dados aqui, eles são obtidos através desse processo que eu falei, tá? Então, por cima, uma visão bem lá em cima, gerencial de como isso está, arquitetural, como isso está organizado, está organizado dessa forma aqui. Agora, é que beleza, me dá um pouco mais de detalhes sobre como é que está a infra, né? Ou como é que está a infra hoje, a situação da infra? Então, a situação da infra está desse jeito, tá? Hoje, esse software, como eu mostrei lá, essa arquitetura que eu mostrei, ela está agora em produção, funcionando no Hiroko. E a galera já queria sair de lá, queria uma automação justamente disso, para isso, para sair do Hiroko. Então, a gente ofereceu uma automação... Que, que a automação basicamente é o quê? A automação, ela, a gente está usando o, o Doku né, para substituir o Hiroko. Tá? Como é que funciona o Doku? Tem uma, tem uma foto aqui do Doku que eu acho bem legal, né, que me ajuda a explicar o, o que é o Doku, é, e aí em comparação ao Hiroko, o Doku é um pass, né é um plataforma as a Service. Ele, ele oferece uma plataforma né, para que a gente possa fazer deploy, fazer é, implantações de, de, de websites, sem precisar criar toda a infraestrutura por baixo. Ele oferece uma camada de abstração. Que camada é essa? Olha só. Então, o Doku é um software que roda lá na sua máquina, então, basicamente, essa, essa abstração que ele oferece, se você pensar bem, ele é um conjunto de automações aqui internamente e um servidor Git, que usa também a CCH. Então, quando o código... Né, que está na sua máquina, ou no GitHub, ou em qualquer lugar, você fizer push desse código, você empurrar esse código para o servidor Git do Doku, então você tem que pegar o código que está no seu repositório central, que normalmente é GitHub, e nesse caso aqui, GitHub, você faz um push desse código para o, o servidor Git do Doku. Quando o Doku recebe esse código em seu repositório Git, aqui, ele tem uma automação, né? você tem que dizer, normalmente ele pega o main o master, né? ele pega a branch default do seu repositório, e quando um commit novo é colocado ali, um push com vários commits, que seja, quando esse evento acontece de ter alguma coisa nova nessa branch específica, o Doku automaticamente faz um deploy. Tá? E esse deploy, por padrão, é o quê? Esse deploy é ele, pega o dockerfile que está na raiz, builda isso com tudo que você colocou ali, Pega a imagem que foi resultante desse processo de build ali na, na construção da imagem. Se você ainda não manja de Docker, não manja de build, não manja nada disso que eu estou falando, fica tranquilo. E aproveita tudo que eu falei até agora que você não sabe, aproveita lá no canal e fala Gomex, eu não sei isso, isso e isso. Explica lá no canal. De novo, se você ficar desconfortável, fala comigo no privado que a gente vai tentar fazer um diagramazinho para tentar chegar nos conhecimentos que a gente precisa mais é, discutir, de novo, não tenha vergonha, por favor, explicite isso, se você não falar, a gente vai imaginar que você já sabe, tá? Então, voltando aqui, o, vai ter um Dockerfile lá na raiz, então, quando um, um código novo é colocado, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse Dockerfile que está na raiz, ele vai automaticamente buildar uma imagem, essa imagem resultante desse processo de build, ela será automaticamente colocada em execução, Claro, o comando que você usa para colocar em execução, ele vai usar o comando default do Docker. Se você quiser um comando diferente, você tem que configurar no Docker. Mas então ele vai pegar o que está aqui na imagem e vai colocar essa, essa aplicação rodando, tá? A, a configuração do Docker, por padrão, é pegar o nginx. E apontar para essa aplicação que você acabou de colocar. Claro, você tem que fazer algumas configurações para dizer que domínio é que vai estar aqui e tudo mais. Tem configurações que você precisa fazer no Doco para que isso seja tudo automaticamente feito. Mas uma vez feito isso, né, uma vez essa configuração inicial for executada, toda vez que você mandar código, automaticamente ele vai fazer isso. Ele vai mudar a imagem de novo, ele vai fazer o rolling updates. O que é o Rolem Updates? Ele vai subir um container do lado, vai testar esse container novo e só vai derrubar o antigo e apontar o, o, o apontamento do Nginx para esse novo depois que testar o que acabou de entrar. Então ele oferece um esquema de zero downtime, você não tem downtime nenhum, praticamente. Tá? Então é assim que o Doku funciona, então a gente escolheu o Doku por causa disso. Tá? Voltando aqui à imagem que a gente tem. A gente tem hoje alguns repositórios. Né, de IAC que podem confundir você, mas fica tranquilo que eu vou tentar explicar de forma mais tranquila possível aqui esse processo. Se você, a parte que você não entender, por favor, vai lá no canal, no nosso canal do Discord na infraestrutura e poste as suas dúvidas do que você não entendeu, que a gente faz outro vídeo, a gente refaz esse vídeo aqui para ficar mais claro ainda, tá? Então a gente tem alguns repositórios. O repositório mais importante de nosso de IAC é esse aqui, ó, tá? Dados abertos IAC, tá? Esse repositório ele é como se fosse o repositório mãe de, todo, de tudo que acontece depois. Ele é a origem. Tudo, que acontece, tudo acontece a partir desse repositório. O Ansible que a gente vai executar, executa a partir desse repositório. O, o comando do Ansible que executa, ele executa esse playbook. Veja o que esse playbook faz. Esse playbook, ele configura, ele fala que vai rodar essas rows. Essa role é responsável por instalar o doco, e automaticamente coloca library, bibliotecas novas Que por sua vez instalam módulos novos aí tá? eu vou mostrar daqui a pouco o que, isso, o que, é, o que é isso né? eu, tenho uma, eu tenho as variáveis de ambiente que eu vou usar mais na frente Eu seto aqui a variável basicamente qual é a versão do Docker que eu estou trabalhando SS, SS command, qual é O sss command, qual é o hostname Esse hostname será automaticamente usado para fazer o domain lá Que eu falei, né, que tem que configurar no, no, no docu. E aqui eu faço o uso de algumas testes essas tasks fazem uso de módulos novos implantados por essa row aqui, tá vendo? Então, essa, esse módulo aqui, basicamente, ele cria, né? Ele define que tenha uma, uma aplicação chamada mariacteria.comX.me. Eu estou usando esse maria.com.me só como exemplo, por enquanto, que a gente não tem ainda o domínio lá do outro do oficial. É só um teste, por enquanto. E aí, depois ele vem aqui seta variáveis de ambiente do doco, tá? Essas são as variáveis de ambiente do Doku. Ele depois ele vem, ele cria aqui uma network, para, que eu vou explicar um pouco mais depois, uma network para ser, ele seta essa network na verdade, né? porque a network foi criada aqui na Role Service. Eu vou explicar mais na frente o motivo dessa network aqui. Ele seta essa network para que a aplicação que está no Doku acesse também a network, que ele esteja também associado a essa network do Docker, é para ele se comunicar com os serviços de, de suporte, que a gente vai explicar um pouco mais na frente. E esse aqui a gente não está usando, tá usando por agora, a gente vai usar mais na frente. E aqui a gente cria um domínio, como eu falei, tá vendo? A gente vai criar um domínio aqui. E aqui eu estou setando aquele crawler diário que eu falei lá na frente, a explicação. Né? Então aqui ele roda esse crawler todo dia, seis da manhã, tá bom? E esse aqui é seis UTC. Beleza? Voltando aqui ao, ao desenho. Então, de, sabendo que tudo acontece a partir do IAC, qualquer mudança que tiver na branch main, Desse repositório, o GitHub CI faz o quê? O GitHub CI configura tudo isso. O que é tudo isso? Instalar o doco, instalar os, os, os usuários, né? ele vai rodar essa row aqui, service, e essa row service é responsável por o quê? Ele é responsável por subir, subir serviços de apoio. Tá? Os, o, lembra que eu falei que ele, os serviços que tem no, na galera hoje, eles têm isso aqui, só que eles querem também um, um serviço novo que eles não estão usando aqui, que é o Tica, tá, o Tica é um serviço que vai subir no Docker aqui, que o crawler, eu imagino que é o crawler, tenho quase certeza que é o crawler, ou o worker, não lembro, o, o crawler ou o worker precisa acessar esse Tica porque o Tica é responsável por fazer OCR de documentos PDF, ele faz muito mais rápido do que o código que está aqui hoje, aqui ou aqui, eu não lembro exatamente, mas ele, o, o, as imagens, os containers dockers precisam ter acesso ao Tika então a gente faz dessa maneira que a gente está fazendo aqui tá bom? então pronto, então essa role service é responsável por, por primeiro criar uma network específica que é a Docker service né, que, ser que o Tika vai subir nessa network e o, a, os containers dockers também, que é subido pelo Docker, também estarão nessa rede também isso quer dizer que tudo que for iniciado aqui pelo Doku vai ser. vai conseguir acessar o Tica sem nenhum problema, como se eles estivessem dentro da mesma estrutura. Que na verdade estão, né? Isso aqui está é, no Docker, o Tica está no Docker, e tudo que o Doku sobe, o Doku também sobe no Docker. O Doku é só um, uma abstração a mais para lhe dar acesso ao Doco automaticamente. Então, ele funciona dessa forma. O role Service ele, ele cria a rede, e ele, por enquanto, só está subindo o Tica, mas pode subir outros serviços no futuro. E esses serviços são acessíveis pelo Maria Quitéria, por conta dessa rede. Tá? Então, é, e aí, o GitHub CI também é, faz a trigger quando o outro GitHub, que esse aqui é o código da aplicação mesmo, daquela API que eu mostrei, da API, do crawler e do worker, é tudo o mesmo código, é tudo a mesma coisa. Né? E aí, quando algo na main aqui é colocada, ele também faz um push para o, o GitHub do doco e automaticamente faz o deploy, como eu mostrei na imagem anterior. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma explicação mais básica de como tudo que a gente está fazendo funciona. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta que eu faço um vídeo de adendo ou refaço esse vídeo aqui. tá Esse vídeo é para explicar, todas porque toda semana tem pessoas novas entrando no projeto e as pessoas ficam meio perdidas, porque a gente está avançando com outros conteúdos. Então, esse vídeo é, entrou uma pessoa nova... Toma aqui o vídeo, dá uma assistida e depois tira uma dúvida com a gente, fala com as dúvidas que você tem no canal, que vai ter um monte de pessoas, felizmente, tem uma galera muito boa colaborando, tá? Então, eu queria aproveitar também para oficializar que o Somatório está comigo na organização da mentoria. Somatório é também um dos organizadores dessa mentoria, então, o que ele falar também faz sentido, o que ele falar também é lei, tá? Ele também está ajudando no processo Somatório, é uma pessoa fantástica. Procure ele, que o que ele puder, ele vai fazer o máximo para ele ajudar, porque ele é uma pessoa assim, tá? Ele é uma pessoa para ajudar todo mundo, então é, façam uso de somatória também na, nessa mentoria, tá bom? É isso pessoal, muito obrigado e nos vemos né, em uma reunião dessa que a gente tem semanal ou lá no canal mesmo por texto. Obrigado.